Chegamos ao último dia de competição, terceira etapa, o Club Curitibano abriu uma vantagem ainda maior, são quase 200 pontos de vantagem sobre o segundo lugar, bem encaminhado o título inédito do Curitibano, que foi campeão uh, brasileiro infantil de verão na temporada passada, vai levar pela primeira vez o título geral de infantil de inverno. A briga mais ou menos, fica mais ou menos encaminhada, porque eu acho que o Minas se encaminha para ser vice-campeão, o Espéria é o terceiro colocado, e a partir daí, uma briga muito grande entre Guilherme Náutico União, Fluminense, Paineiras, Flamengo e Corinthians, brigando por aquelas posições intermediárias. Uh, vale destacar que, ao final do terceiro dia, o clube curitibano agora é o líder nas três categorias, o Infantil 1, o Infantil 2 e na, na classificação geral. Tivemos mais um recorde brasileiro da competição. Foi o terceiro recorde da competição, o segundo da Giovana Reis Medeiros, nadadora do Corinthians, agora na prova dos 100 metros nado livre, é, o tempo todo na frente, nadando muito forte, nadadora realmente muito talentosa, é, eu lembro da, da Giovana desde a época do Petis na época da Luiz Santa nada muito bem, e até, chegou até a ser apertadinho um pouquinho no final ali, pela Stephanie Baldutino do Paineiras, mas foi uma vitória tranquila, aliás, a Stephanie, depois de seis provas, finalmente conseguiu sua primeira medalha de ouro na do Paineiras, ganhou os 200 medley, também é, é, é, conseguiu pela primeira vez, porque ela vinha nadando todas as provas, e, e quase todas ali perdendo por um pouquinho, chegando juntos, em Pódio em todas, mas saiu a primeira medalha ganhando 200 metros. Falando em medalhas, sem falar de Lucas Tudora, chegou a sua sexta vitória: seis medalhas de ouro em seis provas individuais disputadas, mais três no revezamento. O Paineiros ainda venceu quatro por 200 metros dado livre, foi a primeira vitória dele em revezamento. São nove medalhas no total até agora, nas provas individuais, hoje. Ele começa com a prova de 200 costas, vence com 2 e 6, uma, uma prova até com certa facilidade, no 200 pedra um pouquinho mais apertado. O Stefan Steverick, nadador do Speria, ele apertou principalmente no segundo parcial de prova. O Lucas foi melhor nos parciais de borboleta e costas, o Stefan melhor nos parciais de peito e, borboleta, de peito e crau. Ah, ao final, os dois ali fazem dois grandes nadadores dessa categoria infantil 2 ah, masculino. Nas provas de hoje, nos 200 metros nado Costas, gostei muito da prova do infantil um masculino. O Catapano, o Gabriel Catapano, nadador do Gran São João de Limeira, que havia sido prata nos 100 metros da do Costas, conseguiu ganhar... Do, do Cornelius, lá, o nadador do, do Grêmio Norte União, principalmente na parte final da prova. Muito boa técnica do Cornelius, o técnico que nada muito bem nadador do Grêmio Náutico União, mas não tem a frequência, principalmente no final, foi quando o catapano conseguiu a medalha de ouro nos 200 metros do, do Costa. Os dois nadam muito bem, uma boa geração nessa categoria infantil. E o próprio, os dois, o, o, o, o catapano depois voltou ainda para ser medalha de bronze nos 100 metros do Livre a competição vai muito bem, hoje foi um dia que a gente muita gente tinha um pouco de medo, porque era o dia dos 800 metros de Nado Livre, e acabamos, foram em 80 nadadoras nadando dos 800 metros de Nado Livre, que coisa boa, né, a gente até não, os, os programa horário era, a gente ficava um pouco de temor, mas não a competição vai em um bom nível, graças à arbitragem, muito bem tocada, a CBDA conseguiu fazer uma logística de competição muito boa. Falta a piscina de aquecimento, é uma, realmente uma coisa que está faltando para os atletas e até mesmo para as performances. Eu acho que os atletas, uh, nós não podemos competir uh, em um lugar que não tenha a piscina de aquecimento adequado E quando eu falo piscina adequada, é uma, realmente uma piscina de aquecimento, não é a, a piscina de, de sócio que é oferecida no, paineiro, no, no Pinheiros, no Unisanta. Não, não. Nós não podemos ter campeonatos nacionais que não sejam disputados em lugares que tem uma piscina de aquecimento, e aqui no Internacional, com uma piscina maravilhosa, com resultados sensacionais, nós sempre tivemos a oportunidade, ou do Sol da Ana ganha antigamente, ou o Vasco da Gama, dessa vez o Vasco não cedeu e nós estamos, e isso afeta os nadadores, afeta os nadadores e afeta o rendimento da competição. Que bom, estamos chegando no último dia, acho que as emoções ficam aí para mais duas provas, doutoras. será que ele consegue chegar oito medalhas de ouro, vai ser fantástico, e eu depois, quando eu terminar a competição na Best Swim, vou publicar uma matéria de um nadador que conseguiu mais do que isso. O Lucas Tudoras vai ser o segundo melhor da história da natação brasileira. Só que esse que conseguiu algo maior, fez ainda maior e muito mais. Mas isso vai ficar para depois da competição. As disputas do Tudoras no último dia não vão ser fáceis, porque ele vai enfrentar o Stephen Steverink exatamente nas duas provas. Nos 400 na livre e nos 200 por boleto. A gente volta amanhã, é a última etapa do Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno.